Olá Viva, boa tarde a todos. Uh, muito obrigado desde já pelo, pelo convite para a para participação aqui nas, nas jornadas da, da, da FCCN. Uh, o meu nome é Samuel Martins, eu, eu trabalho no, no CGE, no Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, e, e hoje vou partilhar aqui um pouco então do, do nosso trabalho que temos, que temos realizado em colaboração com o FCCN e com a equipa do, do, do arquivo que tem sido, enfim, fundamental para, para a nossa área de, de atuação. Ora bem, então vou aqui começar por partilhar o, algum conteúdo. Ora, muito bem, então uh, vamos então, vou então falar então um pouco de, aqui da nossa, da nossa, da nossa experiência, uh, nomeadamente neste trabalho de... Que a FCCN tem feito connosco neste apoio, a, digamos, a organizar alguns dos nossos websites para, enfim, colocação de forma, enfim, cuidada no arquivo.pt e, sobretudo, no memorial do, do arquivo.pt. Para percebermos até um pouco melhor porque é que, enfim, este trabalho se tornou tão, tão importante, acho que é importante também fazermos aqui um, um enquadramento do CGER portanto do Centro de Gestão da Rede Informática e do Governo, para percebermos uh, aqui um pouco este, este, este contexto. Então, o CGER o presta, presta vários serviços. O serviço principal é todo o apoio na, na área das da TIC, na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, ao Governo, portanto toda a estrutura governamental desde o Sr. Primeiro-Ministro até aos vários gabinetes eh, temáticos, aos vários gabinetes ministeriais e, portanto, toda eh, esta área é, digamos assim, apoiada pelo SEGER. Pelo Mas para além deste âmbito mais local, digamos assim, ou mais circunscrito, também temos uma abrangência, um, digamos, um eixo de, dois eixos de atuação eh, nacionais, ou seja, que abrangem, não, que abrangem Todo, todo o país, que é uh, também o trabalho ao nível da certificação eletrónica, portanto nós presenciamos também a certificação eletrónica para toda a administração uh, direta, direta e autónoma do Estado. Uh, e também o CGR é também o gestor uh, do domínio gov.pt. portanto para além deste trabalho mais local de apoio ao Governo, também temos estas duas atuações a nível nacional. E é aqui, neste trabalho de, de apoio ao governo, nesta, de apoio à, nas áreas das, das TIC, que se enquadra uh, esta questão dos websites. Porque o SEGER também desenvolve, e também apoia o desenvolvimento uh, de vários websites de apoio à atividade governativa. Tem sido assim ao longo do, do, de vários anos. Desde microsites, de, o site mais importante é o portal do governo. Portanto, www.portugal.gov.pt esse é da responsabilidade, é, de, é talvez a, o site de maior importância que está sob a nossa alçada, mas depois existem microsites que vão sendo criados ao longo do tempo e que, e, e que de alguma forma também fazemos essa, essa, essa gestão. E é, e é, sub, e é sob, sob, sobretudo por causa deste trabalho mais específico na área da TIC que uh, precisamos de trabalhar aqui este lado da preservação histórica, e, e aqui neste aspecto o papel do arquivo.pt tornou-se absolutamente crucial. Mas como disse ali atrás, o CGR atua também do ponto de vista não só local, mas também nacional, e aqui a questão da certificação eletrónica é de facto uma, uma área de atuação muito muito importante nós estamos a... nós emitimos vários tipos de, de certificados, temporais, uh, vários certificados para websites e portanto aqui é um trabalho que muito forte uh, é um trabalho enfim importante e que está em bastante crescimento e o próprio gestor está a fazer fortes investimentos e fortes apostas nessa nessa área alguns desses alguns desses exemplos de enfim de, de algumas instituições e enfim, tarefas do dia a dia que são apoiadas pela certificação do CGR são todas as operações, ou várias operações relacionadas com a autoridade tributária, ou mesmo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e, e várias polícias. Portanto, as, as, as famosas multas, de, por exemplo, das da, multas da Brigada de Trânsito, têm por trás uh, a certificação uh, emitida pelo, pelo CGR. Isto só para dar aqui alguns, alguns exemplos. E depois. Como eu, como eu referi ali atrás, uh, também somos o, o CGR, é o responsável pela gestão do domínio gov.pt. E é e então, portanto, uh, neste, neste âmbito, de, naquele âmbito de apoio à, à atividade governativa e, e no desenvolvimento de websites, que então, o CGR sentiu a necessidade de uh, fazer aqui um trabalho de consolidação de, de portais históricos. Uh, como referi, o seja, ao longo do tempo tem desenvolvido e alojado uh, sites que simplesmente concluíram enfim, o, seu, o seu ciclo de vida, né? desde logo porque a atualização de conteúdos parou, portanto já não se, já não se justifica, ou porque esses sites foram substituídos por outros sites mais, mais atuais. Uh, alguns destes sites precisam de continuar a ser desmonalizados, por várias razões, sobretudo razões históricas, razões de preservação do próprio conteúdo, e portanto esta preocupação era, era, era essencial. Mas outros já são apenas, bastam apenas ficar disponibilizados dentro da rede informática do governo, e portanto aqui de facto já não há, assim, digamos, Tanta essa preocupação porque estão mais circunscritos e mais produzidos, e, portanto, aqui já não há essa preocupação da forma como se poderá disponibilizar. Agora, aqueles que precisamos continuar a disponibilizar, a disponibilizar de forma pública, uh, era preciso aqui um cuidado uh, mais profissional, digamos assim. Uh, esta, estes websites que, que o CGF foi tomando de conta ao longo dos tempos, desenvolvendo-os também, mas só ou simplesmente alojando de facto, enfim, vêm as suas tecnologias desatualizadas e se cria vulnerabilidades muito grandes e perigosas, sobretudo, então, estamos a falar de uma estrutura governamental, e portanto é mais importante se torne e mais crítica se torna, ter, ter, enfim, estes cuidados presentes. Uh, e estes este sites e de o cuidado depois teríamos que ter para continuar, enfim, digamos, a sustentá-los de, de forma, enfim, cuidada, uh, e, e estão, e iriam absorver muitos recursos, ao, ao próprio ou seja, recursos físicos, servidores, equipamentos, etc., mas também humanos, para poder garantir uh, a sua segurança e para manter a sua disponibilização uh, E, portanto, uh, tinha que fazer aqui um trabalho, enfim, cuidado para minimizar ou para evitar a máxima perda de informação histórica relevante. E então foi nessa, foi nessa com esse pensamento que se pensou que, que surgiu esta possibilidade de trabalhar com o arquivo.pt e tem sido fundamental. Portanto, foi aqui uma oportunidade ótima para trabalhar, fazer enfim, recuperar este trabalho dos sites antigos e trabalhá-los de forma a ficarem bem finalizados, mas na nossa visão é, foi também aqui uma oportunidade de fazer um trabalho mais estruturado e a pensar no futuro, ou seja, para além de resolver estes problemas que identificámos aqui atrás, também aproveitar este trabalho para preparar o futuro, para contribuir para que o futuro seja sempre feito e todos os novos sites que surjam sejam desenvolvidos por nós ou sejam simplesmente alojados por nós, ter sempre presente esta importância de estarem preparados para uh, ficarem historicamente preservados quando eles ficarem uh, desativos. Portanto, nós trabalhamos com sites que tendencialmente uh, a maior parte deles terão este caminho no futuro, porque os ciclos governativos vão, vão mudando, vão, vão, vão, vão alterando e, portanto, nem sempre existe muita continuidade de alguns sites, nomeadamente os microsites de, de apoio a políticas governativas, etc. E, portanto, há aqui um, tem que haver aqui um cuidado de depois de estarem preparados desde logo do início para se migrar mais facilmente para o seu processo de preservação e não nos obrigar a como nos obrigou a, a este trabalho mais intenso de irmos à nossa, nossa cave e pegar neles e prepará-los para passarem para, para, para o arquivo. Ou seja, começar já, desde o início, a prepará-los assim que são lançados ou assim que são disponibilizados, a estarem prontos para passarem mais, de forma mais automática para a, sua, para a sua preservação histórica e neste caso para o arquivo .pt. E percebemos também que é aqui uma boa oportunidade de uh, disseminar boas práticas, ou seja, uh, disseminar boas práticas dentro da própria, dentro da própria rede uh, do governo, da rede de informática do governo neste caso, estamos a falar de, de muitas pessoas, portanto todas as pessoas que estão nos gabinetes que de alguma forma lidam com esta necessidade de, enfim, de de criar websites e de disponibilizar a informação e, portanto, precisamos aqui uma boa oportunidade de também disseminar esta cultura e este conhecimento junto destas, destas pessoas e, portanto, é isso que estamos com vontade também de continuar a fazer e de, e de, de incrementar no, no futuro. E, e também, de alguma forma, todo o, prevenir todos os, os custos associados à manutenção do website dos websites que depois vão ser descontinuados, para o futuro e, portanto, se este trabalho for bem feito desde, início, desde o início do seu, do seu, do seu lançamento e da, e da disponibilização dos novos websites, também o futuro será mais fácil e mais digamos controlado do ponto de vista de custos quando passar para, digamos a preservação, a preservação histórica. Este, este trabalho, enfim, já tem vários anos no, no CGR, portanto, já desde 2018 o, o CGR tem, teve muita vontade de trabalhar esta, esta, esta área, mas também precisámos de arrumar a nossa própria casa do ponto de vista de, de análise do, do, dos vários websites que, que tínhamos, prepará-los também para de alguma forma poderem depois serem uh, transferidos para o memorial do arquivo.pt e portanto, tem havido aqui um trabalho continuado, e, e continuará, porque ainda existe várias coisas para, para fazer, mas tem havido aqui um trabalho continuado. O ano de 2019 foi, digamos assim, o mais, foi mais intenso nestes, nestes, nestes trabalhos, uh, e que culminou uh, em agosto deste ano já com a disponibilização dos primeiros websites, tanto conseguimos então ter já os primeiros 10 websites, exclusivamente no arquivo e portanto estão apenas, já estão totalmente disponibilizados no arquivo no memorial do arquivo.pt e em setembro deste, deste ano também fizemos, estabelecemos um protocolo de colaboração com a FCCN para de alguma forma sistematizar apenas não só os trabalhos que, fazemos, que fizemos, mas sobretudo os trabalhos que se continuarão a fazer, mas dá uma forma de dar aqui um corpo e uma estrutura legal a, todo, a todo este, todas, estas, todas estas questões, porque, enfim, é, é, é importante, enfim, por causa da, do, do tipo de websites com que, com que lidamos, mas, sobretudo, para nos garantir de alguma forma, enfim, que está tudo a correr, a correr bem. Portanto... Uh, o ano de, uh, nos próximos meses continuaremos ainda a disponibilizar uh, novos websites, já estão praticamente prontos, só falta aqui um ou dois passos também do nosso lado para darmos o ok final a CCN para ficarem no memorial do arquivo.pt e existe ainda um conjunto de várias tarefas e várias operações que, de, que gostaríamos de, de continuar, nomeadamente a disseminação das boas práticas, depois, provavelmente, vamos analisar com a FCCN, se nos pode ajudar nisso, dando aqui algumas ações de formação junto da, das estruturas governativas, ou se seremos nós um, como intermediários da própria FCCN. Pronto, há aqui um conjunto de vários aspectos que queremos continuar a trabalhar, porque, como referi ali atrás, parece-nos uma boa oportunidade de incutir uma cultura de preservação digital, de todo, de todo este tipo de, de produtos, de todo este tipo de sites que são produzidos. E, portanto, eh, culminou então eh, na preservação dos dez primeiros websites no Memorial do Arquivo.pt. Portanto, estes são os primeiros dez que já estão de forma eh, exclusiva no Memorial do Arquivo.pt e que, de alguma forma, representam já os primeiros, o primeiro enfim, trabalho concreto deste, enfim, desta parceria e deste trabalho em conjunto com a FCCN. No entanto, não queremos ficar por aqui, portanto, como eu referi, existem mais websites que, de alguma forma, irão passar para lá. Eu tenho aqui alguns websites que, uh, nomeadamente estes que vemos aqui do lado direito, que alguns deles poderão já passar nos próximos meses, estamos só à espera das últimas confirmações dos donos, não é? portanto, dos gabinetes governamentais que, nessa, que, nas, que na altura em que foram, de, foram criados... Um, enfim, precisam só de, de enfim, ter, ter aqui o conhecimento que, de facto, vamos, vamos migrar totalmente para por uh, o arquivo.pt. Arquivo e, como vocês veem, há ali alguns sites, o Orçamento de Estado 2019, 2018, 2017, que, obviamente, já não, mas provavelmente daqui a alguns anos, daqui a dois, três, quatro anos, um, já não farão sentido uh, estar de, uh, em produção, não é, e portanto já poderão já se justificar ter ter um trabalho mais cuidado e também eles passarem para o memorial do arquivo.pt Uh, deste, lado, deste lado esquerdo, vocês veem aqui uh, alguns sites que uh, não serão, uh, enfim, não terão, não têm horizonte de serem descontinuados, ou seja, são sites que estarão sempre em produção. Mas nós achamos também que era importante uh, fazer um trabalho de preservação digital cuidada, ou seja, uh, criar aqui uh, uh, condições para que haja um, um arquivamento de cuidado. E, portanto, com uma das coisas da, da FCCN, verificamos uh, verificámos uh, estes sites de modo a eles terem condições para ficarem bem preservados no arquivo.pt, não no memorial, mas no arquivo.pt, uh, e ter ali alguns pontos uh, no tempo que... Podemos garantir que estão bem, bem arquivados e bem validados, porque foram verificados por nós e também pela CCN. E, portanto, temos ali algumas datas em que estes sites têm essa, têm essa característica e olhar para eles também de forma a agora terem condições para que o seu processo de, de, de arquivamento histórico também corra, corra bem. Portanto, este trabalho também tem sido. Tem sido Bastante importante e não apenas o trabalho de transferência de sites descontinuados, digamos assim, para o memorial do arquivo.pt. E pronto, basicamente, basicamente foi isto. Eu espero ter cumprido o tempo que, que foi de definido. Se tiverem alguma questão, não hesitem em contactar. Deixem-me só aqui também deixar um agradecimento, porque tem que ser à equipa da, da FCCN porque tem sido fenomenal porque tem tido uma paciência enorme para também enfim, lidar com os nossos timings porque como explicámos ali atrás uh, o nosso campo de atuação, de atuação do dia-a-dia -dia, é, bastante, é bastante exigente e este trabalho de arrumar a casa e pegar nestes websites todos para o memorial do arquivo.pt era um trabalho paralelo às atividades uh, diárias e que nem sempre conseguíamos dar resposta à base da equipa do TCCM como, como, como eles gostariam. Por isso tenho que agradecer ao, ao Daniel Gomes, ao Ricardo Azila, ao Daniel Bicho, porque foram até, fantásticos, e se não fosse esta receptividade e paciência, enfim, provavelmente isto teria sido mais, mais demorado. Mais uma vez, obrigado. Também quero já, já pedir desculpa por não poder estar em direto, porque de facto hoje o dia da apresentação uh, é o dia do da apresentação do Orçamento de Estado, portanto nós aqui no CGR também estamos algo mobilizados para isso, vários aspectos relacionados com esse, com esse momento, inclusivamente, por exemplo, o lançamento do, do site específico do Orçamento de Estado para 2021. Portanto, mais um exemplo de, de um tipo de website que no futuro, certeza absoluta, não sei quando, mas do, no futuro, daqui a alguns anos uh, caminhará para esse trabalho de ficar uh, exclusivo no memorial do arquivo, do arquivo.it. E pronto, uh, muito obrigado a todos, um bom resto de, de, de conferência e estejam à, completamente depois à vossa à, à disposição para o futuro. Muito obrigado a todos.